Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje, eu vou mostrar um pouco das minhas maquiagens, que na verdade é o batom. Eu vou mostrar quatro favoritos batons meus da vida, ever tipo, que eu acho que eu vou usar pra minha vida é sempre. São os únicos quatro batons que eu tenho, porque eu não sou muito de usar batom. Mas são esses quatro batons que eu acho que não quero trocar por nenhum outro. Então, vamos lá, vamos começar com o meu primeiro batom. Esse daqui da MAC MAC, MAC, não sei como fala Ele é assim, desse jeito Esse batom ele chama Instagator, Instagator. Não, não tem o um nome porque o nome já apagou Mas ele é uma cor roxa Ele é uma cor roxa escuro Ele é bem inverno Eu, eu praticamente eu uso mais no inverno Esse batom Segundo batom favorito é esse daqui, vinho da Natura Aquarela. E ele é lindo, maravilhoso. Eu acho que ele é um dos batons mais escuros da Natura. essa cor aqui, vinho. Eu gosto bastante dessa cor. Eu acho que é a cor mais fechada da, do produto da Natura. Eu não sei, eu acho. Esse batom que eu amo pra caramba. Esse aqui é um batom lançamento da Ariana Grande. Ele é. O batom é assim. Tá escrito Ariana Grande, tem a assinatura dela E a cor é bem escura Quase um preto Mas é parece que é um preto Mas quando você passa É tipo o primeiro que eu mostrei da MAC Só que um pouco mais escuro, mais fechado Bem mais fechado Se vocês verem a diferença, esse aqui é o primeiro Esse é o roxo e esse é um pouco mais escuro Tem o um tom de roxo Eu vou confessar pra vocês que eu usei pouco esse batom Mas eu acho que é lindo maravilhoso Então já virou meu favorito Tão escuro, eu tenho um nude também, então o nude que eu uso é esse duo que chama eu não sei como chama, mas é lápis é da Make Be e a cor é avelã, tá tudo usado tá feio, Uma então, cor é nude e eu amo cor nude porque é aquele dia que você quer passar o batom, mas você não quer passar aquele batom chamativo e é claro, eu uso esse batom aqui, lápis e além do mais, é um lápis que você coloca na bolsa quase não pega espaço, porque olha o tamanho disso, é dois em um O último, não, <risos> o último foi aquele. tem uns um extras, um batom bônus, um lip balm, na verdade, bônus. São esses dois aqui. Um é da Maybelline, esse aqui já, tá, já acabou, na verdade, isso aqui não tem mais nada, mas ele parecia um batonzinho, ele ia até aqui. Ele chama Electric Pop, aquele Baby Baby Lips. O outro é esse da Honey, Honey Boss, eu acho como chama. Fort Bees Lip Balm, tipo Honey Lip Balm. Esse daqui é muito bom, eu uso pra caramba esse daqui. Tanto é que já acabou. Um então, Lip Balm, então... Esse daqui, eles hidrata. Eu passo ele antes de passar os batons, que os batons são mate. A maioria deles são mate, então resseca toda a boca. Se você der a, a, a, os lábios um pouco ressecado, então recomendo você passar um pouco... De lip balm antes de você passar o batom Mate Esse daqui, eu vou falar que esse aqui tem um pouco de corzinha Eu tô agora com esse daqui Acredite se quiser Parece que não, parece que eu não sei Mas se você passa a base... No seu rosto inteiro, os seus lábios ficam aquela cor opaca. Então, opaca, tipo, aquela cor meio que não tem nada. Então eu passo esse daqui. Esse aqui não tem cor, esse aqui é normal, como vocês podem ver. Algumas pessoas não gostam do cheiro desse, porque tem cheiro de mel. Mas eu já acostumei com o cheiro. Primeira vez que eu usei, eu não gostei muito. Mas depois eu me acostumei com o cheiro. O que eu recomendo muito é esse, porque ele hidrata muito mesmo, tipo, os seus lábios. Parece que fica super macio. Esse aqui também hidrata pra caramba. Não vou mentir, esse aqui ele deixa a corzinha mais hidrata. Mas é que hidrata muito mais e os seus lábios... Ah, tão muito... Os seus lábios são aqueles bem, tipo, que resseca muito de craquelar, rachar Eu recomendo isso aqui porque ele faz bastante milagre <risos> Tem outro desses aqui, aromas, sabores, sei lá E é meio framboesa, eu acho Eu não sei, mas tem outro desses aqui Quem não gosta de mel Só que eu não sei se altera alguma coisa assim Mas é o cheiro muito melhor do que o de mel Se você não gosta de mel E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dos meus quatro favoritos e dois bônus lip balms. Se você gostou, dá um joinha aqui embaixo, se inscreva também e comente aqui embaixo se você tem um desses batons ou qual é o seu batom preferido. Qual é a cor do seu batom preferido? Hum, quero saber. Então comente aqui embaixo que eu vou estar tá respondendo vocês também. Também me siga. Eu não sei se eu vou deixar aqui ou eu vou deixar aqui, mas eu vou ficar aqui no meio <risos> colocar as minhas redes sociais aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo! 拜拜。